Fala campeão, tudo bem? Aqui é o Ricardo Rykovski, nós estamos fazendo uma sequência de 12 vídeos falando sobre 12 coisas que fazem você perder tempo e hoje nós já estamos no nosso nono vídeo. Se você não viu os vídeos anteriores, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para todos eles para que você possa ver a sequência completa e se desenvolver cada vez mais. O assunto de hoje do nosso vídeo, ele é tentar agradar a todos. Isso é um grande vilão que faz você perder tempo. Por quê? Primeiramente, corta, não tem isso. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Por quê? Quem tenta ser tudo para todos, vai ser nada para ninguém. Entendeu? Quem quer ser tudo para todos, vai ser nada para ninguém. Então, você começa a observar vários comportamentos de pessoas que querem agradar a todo mundo. Você vê uma pessoa extremamente feliz, o tempo todo sorridente, está de bem com a vida, nunca tá de mau humor, nunca tá séria, sempre tá rindo, sempre está brincando tem alguma coisa de errado com isso? Não! Mas observe essa pessoa e veja se ela realmente consegue ser genuína e autêntica. Será que lá dentro, intimamente, ela não tem algo que corrói ela? Será que não existe nenhum tipo de problema? Você sabia que os extremos, uma felicidade extrema, euforia extrema, tristeza extrema, também conhecida como depressão, é, são tudo fatos resultantes de coisas que a gente vai guardando? e a gente não solta isso, a gente tenta criar uma máscara na nossa frente e com isso se esconder dos problemas do no nosso dia a dia. Então se você realmente quer tentar agradar a todos, exista, não é o melhor caminho. Cada um vai ter uma opinião diferente e isso é muito legal, porque as opiniões diferentes fazem com que a gente se desenvolva. Né? Vários cérebros pensando juntos trazem ideias muito melhores do que apenas um. Então quando você começa a escutar, a entender que as opiniões diferentes estão aqui para colaborar e ajudar a desenvolver algo maior coletivamente, você vai entender que as coisas começam a fluir de uma maneira diferente. Quando as pessoas têm opiniões diferentes da nossa, como você lida? Você lida com tristeza, com raiva, você aceita... Existe uma maneira muito particular de você lidar com opiniões diferentes da sua. Primeiro, você tem uma opinião, a outra pessoa tem uma outra opinião. A minha pergunta é, de que maneira você consegue aproximar as duas mentes e achar uma solução que faça ver a ideia de um e a sua ideia juntas, trazer uma solução em conjunto para o problema que você está querendo. E isso é um grande segredo, a gente aprender a escutar as outras pessoas, porque muitas vezes as contribuições são super importantes, muitas não, na maioria mesmo. E quando a gente começa a dar ouvido para as outras pessoas e ver que elas têm muito mais para contribuir do que a gente achava, você vai entender que aquilo é muito melhor do que aquilo que você tinha. E hoje o exercício que eu vou propor para você, para você se desenvolver em cima disso é o quê? São duas coisas. Um, é a gratidão, você ser grato pelas coisas que você tem até então e você todo dia poder anotar as coisas que você mais gosta. E a segunda, eu vou pedir para você anotar o nome de três pessoas que você tem dificuldades de se relacionar e do outro lado três pessoas que você tem facilidade para se relacionar agora depois que você anotar isso eu quero que você pare e faça uma reflexão das pessoas que você gosta de se relacionar quais são as razões que você gosta e das pessoas que você não gosta de se relacionar quais são os motivos para um pouquinho e pensa o quanto das pessoas que você não gosta de se relacionar, você tem dentro de você ou você já teve? O quanto aquilo só é o seu reflexo e por isso que você não está gostando? De uma outra maneira, o que você precisa aprender ainda com as pessoas que você não gosta de se relacionar, que as pessoas estão na sua vida? Às vezes faltou ainda você entender o que a outra pessoa realmente veio te trazer de aprendizado. E essa é a minha dica para hoje, essa é a minha dica de exercício para você poder se desenvolver. Aproveita, baixa o PDF que está aqui na descrição do vídeo, faça o exercício, pare, pensa bastante, o assunto eu sei que é um pouco mais profundo, mas vai te trazer um desenvolvimento incrível para você se autoconhecer. Se você gostou, dá um joinha aí no nosso vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos, te espero no próximo vídeo, um forte abraço!